Fala, fala galerinha! E é isso, pessoal. Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário, com a segunda edição da Roleta Russa Literária. Eita, hora da verdade! Tô, todo vídeo todo, tem uma hora da verdade. <risos> tipo assim. Gente, pra quem não viu e pra quem viu, ano passado a gente fez o que no começo do ano? No, no final, foi no final de 2015. Ou oh, final de 2016. A gente escolheu alguns livros que a gente não, não, assim, não pretende ler e tem uns que a gente pretende ler E aí a gente vai fazer uma roleta russa Tipo aquela brincadeira do sim ou não da Eliana muito tempo. É ótimo. E vamos ver o que vai acontecer aqui. É. A pergunta tu é legal, lá, você leu o seu livro? Ei! Primeiro, né? Vamos ver aqui como é que foi os resultados da passada. Eu ah. terminei faz pouco tempo, terminei no final de dezembro com o livro Dance, Dance, Dance, de Haruki Makami, É um livro legal, assim, meio louco, não entendi muitas coisas. <risos> mas é um livro que deu pra aproveitar alguma coisa assim, dei quatro estrelas e foi bom conhecer o autor e tudo mais. Ai, experiência maravilhosa. E tu leu? Eu li, eu comecei, na verdade. <risos> Eu tinha ficado de ler Crepúsculo, né, uhum. e tipo, gente, 2017, a pessoa que conhece a história inteira, ela não tem condições de terminar Crepúsculo. Não tem. <risos> Pode ser que eu termine? Pode, mas... Hum, ninguém sabe quando. Minha gente, meu Deus, eu não tenho capacidade de terminar um livro daquele, sério. Eu não tenho paciência, gente, desculpa, mas enfim, mas tentei, mas eu não consegui terminar. <risos> Perdeu. ok? <risos> Ah, vamos é. começar, né? Ei, essa é a nova edição. Vou começar ouvindo aqui uma música bem alta. Enquanto o Carol vai me dizer o livro. Cadê meu telefone música aqui bem específica. A gente né? tá melhor de vida, né? É A gente com o, o, o, o, o nome. É é. <risos> a gente escolheu... Fala aí pra ver se eu tô te ouvindo. Vamos escolheu... sentar aqui, viu, gente? Fala fala. Já <risos> já Olha embaixo. <começou>. Olha, muito... Ei! <risos> já começou. Esse fone é melhor, mas já fica muito mais alto. Porque fica dentro dos ouvidos da pessoa. Deixa eu falar uma coisa antes. A gente escolheu... Tá alto mesmo, hein? Tá vida aqui. A gente escolheu dez livros, oito que a gente não quer, ou que a gente não pretende ler, e dois que a gente quer. Então, nós vamos lá, começar. Cadê ele? Meu Deus. Vamos começar. Você quer começar por Feito de Fumacioso? Não! Ixi. Não quer não, viu? Você quer começar então por o clã dos magos? Sim! Amigo, você tem que olhar pra mim. Olha pra mim. É, é pra dizer? É pra você olhar pra mim, presta atenção. Tá. Tá, você quer trocar o clã dos magos? Vou, vou dar alguma chance, né, pra ele. Por... Não, vou fazer um que ele não quer ainda. admirável mundo novo? Não! Não quer trocar de clã Tem na cabeça. Então, o clã dos magos aí. Você quer trocar o clã dos magos por queda de gigantes? Não. Ele é tá ali, Ele não quer de jeito nenhum. Você quer trocar o clã dos magos por apanhador no campo do centeio? Sim! Ah, vou dar uma chance boa, né? Você quer trocar o apanhador no campo do centeio por mais é que isso? Mara Deus! Sim! Eu tô aqui, ó! Sim, de sim! Eu pego. Ah. Ixi, gostou. É muito alto. <risos> Mais do que é isso, é, vou dar mais uma chance. Mágica do que é isso por. Ele não! Quer... Ele... Você quer trocar mais do que é isso por. Não sei qual. O discurso secreto? Não! Ah, tá, ele tá com o que ele quer, mas eu vou tentar fazer ele não querer. Você quer trocar mais do que é isso por. O Lampardo? Sim, eu tô com ódio. Salei, tem um livro que eu não quero. Lê. Já acabou. Acabou? E aí? Você quer saber agora? Você quer saber depois? Depois, no final dessa vez. Tá. Quem já sabe, não me conta o que que eu Tá me ouvindo, sim, ou não? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? hora tá da tá verdade, pra descobrir qual livro que ela vai ler. Em 2018, porque em 2017 ela fracassou. <risos> Vamos lá. O primeiro livro que eu vou sugerir pra Caroline ler nesse desafio é As Cidades Invisíveis. Vamos saber se ela quer ler ou não. Não. Não quis. Não quis cidades invisíveis que ela ganhou de presente, de grandes amigas, então ela pode ser que esteja renovando as amizades, né? As amizades por aí. Então vamos ver se agora ela vai querer ler Dançando Sobre os Cacos de Vidro. Vai querer ler? Sim! Pelo menos uma opção. Ela vai querer ler. Agora vamos querer saber se ela vai trocar Dançando Sobre os Cacos de Vidro por 100 Anos de Solidão. Vai trocar sim ou não, Karoli? Sim! 100 Anos de Solidão. É um livro que né também tenho também tenho que ler um dia, mas... Agora eu quero saber se ela vai querer trocar cenas de solidão por Minha Lady Jane. Vai querer trocar ou não? É uma boa opção? Sim! Não quis trocar. Talvez seja uma coisa boa pra ela, né? Acho que eu vou me dar mal nesse caso, pelo amor de Deus. Mas agora vai ser uma opção dela trocar Minha Lady Jane por a insustentável leveza do ser. De com dela Ai, meu Deus! Não! Ih, não trocou. Agora... Se você tá dançando, é porque não, eu tô véio. me dando mal. <risos> Eu falo, falta alguns aqui, não sei. A digitável, você não trocou, né? Tá com minha Lady Jane. Vamos trocar minha Lady Jane por através do espelho? Sim! E aí a gente vai fazer Esprega o quê? Peraí, uma mosca. Não lembro. Minha gente, teve uma pausa aqui pra Carol trocar e mostrou. Eu não lembro qual foi o livro que eu parei. Eu acho que foi através do espelho. Vamos saber se ela quer trocar por. Ela tem mais duas opções de livros que ela não quer e uma opção de livro que ela quer. Então eu vou botar mais uma que ela não quer, depois que quer e depois que não quer. Vamos ver. Através do espelho, vai trocar por O Silêncio das Montanhas? Ai, meu Deus! Não! Não quis trocar. Foi uma coisa boa pra ela. Vamos ver agora. Essa é a hora da verdade. Vamos saber se ela quer trocar agora esse livro por um livro que ela queria muito ler: Da Dark Side Lux, que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Tô falando bem baixinho. Espero que vocês estejam me ouvindo. Foi querer trocar sim ou não, Caroline? Sim! Sim! Eu quero que ele. E agora, ainda tem opção, mas ainda não foi uma coisa boa. Agora vai ser Tudo ou Nada. Um livro que ela gosta de ler por outro que talvez nem tanto. Vamos saber se ela quer trocar esse livro. Por o Silêncio das Montanhas Vai querer trocar? Sim ou não? Ah, é pra falar? É... Sim! Trocou! Que coisa boa! Temos aqui um livro campeão! Vem pra cá, vem pra cá! Medo! <risos> Minha gente, deu certo, foi top! Chegou um momento que eu esqueci o que eu já tinha falado Talvez eu tenha repetido vários, mas tudo bem, vai dar certo Calma, ai, para aí, ai, ai, ai, ai, ai, E aí, vamos saber? Já tem qual outro livro que tu vai ler em 2018? Você vem vai aí. ser... O Leopardo Uh! Olha o Léo Paulo, minha gente, agora eu sou daquele livro. Tem mais de 200 mil páginas. Abre aí pra eu ver a tua lista de novo pra saber o nome, que eu até esqueci. Agora eu te dei várias opções de tu, de tu ter uma boa leitura e tu trocou todas as vezes. Tu vai ler esse livro aqui, ó. O Silêncio das Montanhas. Eita, não faço Inclusive, ideia. De que nem você esses já é livros que eu escolhi, todos foram presentes. Ah, pois eu. É bom que eu comentei. Que eu, nunca eu comentei vi. que as cidades invisíveis têm sido presentes e que você é. não estava valorizando as amizades. Exatamente. <risos> okay. Eu vou ler mais livros que eu ganho Inclusive esse eu, eu ganhei há uns 3 anos oh, Temos agora os nossos livros pra ler em 2018 Podem cobrar que a gente vai Tentar aqueles ah. <risos> Não, não sei o seu ah, rio, seu é, nada que se promete, com certeza, tudo aqui é uma, é uma experimental. Se você viu esse vídeo até aqui e gostou desses livros, não esquece que o link pra comprar todos eles estão aqui no box de descrição. Sim. ei agora também seria interessante se todo mundo fizesse, né? Se desse pra fazer no canal, em cada um dos seus canais, essa roleta russa. E essa é top. E essa é top. A gente ia ver todo mundo se divertindo a peça, com leituras <risos> surpresas. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Eu tô aí fazendo umas, umas, umas poses, tipo, sim, sim. com a música, e eu com os dois, assim.